Olá seja bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou te mostrar tá como que é possível você tá ganhando dinheiro vendendo PEC do cama tá José o que seria PEC do cama aquelas imagens que tem compartilhado você encontra as pessoas vendendo aí pelo pela pelo Facebook pelo Mercado Livre tudo quanto é lugar hoje você encontra esses pacotes de cama sendo revendidos tá e você pode também revender esses produtos José vou ter problema de direito não não vai ter tá não se preocupa que você não vai ter tá ok então fica comigo até o final desse vídeo que vou te mostrar como você pode estar faturando uma renda mensal está faturando mais de mil reais por mês isso mesmo tá é uma coisa importante aqui as pessoas é um exemplo é tem meu treinamento se você ainda não conhece, o um treinamento junto com a nossa equipe, tá? que é a nossa, é, a nossa sócia, a Agna, e o nosso sócio também, o Nelson. E a gente produzir esse treinamento, que a gente fala... Cara, a gente... A gente e fala tudo sobre como como faturar com o Mercado Livre com arquivos digitais. tá isso mesmo, você pode ter uma renda mensalmente. É, só que tem gente que acha que é só chegar lá e ganhar 3, 4 mil do dia para noite, e não é assim que funciona, tá? Você precisa criar os anúncios, tá? É a mesma coisa daquela pessoa, ah, eu quero ganhar na loteria, mas não joga. Cara, você quer ganhar dinheiro na internet, você tem que trabalhar, tem que pôr a mão na massa, senão você não vai faturar. E as pessoas compram, tá? Como exemplo, quando eu falo que é possível ganhar de 2 a 3 mil reais por mês, sim é possível e eu tô faturando bem mais que isso, tá? faturando bem mais que isso, só que as pessoas querem entrar no no primeiro mês, ou seja, na primeira semana, quer ele faturar isso, tá? Mas não é assim que funciona. Você precisa fazer os conteúdos, tá? Ok? É que seria os alunos. Mas isso é só uma uma, uma, uma vez aqui, porque é, aqui a gente é bem claro do que a gente faz, tá? a ah, muita gente fala assim, ah, mas você fala de 2 a 3 mil, eu tenho prova, tá? tem tenho prova que eu ganho. Se alguém quiser, eu faço um vídeo mostrando meu resultado. Que de fato dá para ganhar mais de três mil reais vendendo arquivo digital no Mercado Livre. Tá, vamos fechar por aqui. É vamos lá então, José. Como que é possível estar tá faturando é em torno de três mil reais por mês vendendo esse spec do Canva aí no Mercado Livre? Vou te mostrar daqui a pouco. Tá, só que antes de continuar, eu peço que você se inscreva no canal. Se inscreve aí no canal para você não perder mais vídeo do nosso canal. Ou seja, toda vez que a gente publicar um novo conteúdo, é você recebe em primeira mão tá segundo tá é se inscreve no canal da nossa parceira agnal media tá parceira e sócia agnal media tá e o, o canal dela tá logo aqui abaixo na descrição do vídeo vou até te mostrar onde que tá o canal dela aqui para você vir aqui aqui tá aqui é o canal dela aqui vem aqui se inscreve já tem mais de 60 vídeos, se inscreve aqui que é o canal máquina de mídia então não perde tempo se inscreve cara você vai aprender muita coisa também lá sobre Canva. como criar esse aspecto do canva como editar e tudo mais tá Terceira recomendação, aqui abaixo tem um link da nossa da nossa lista de e-mail, tá? Onde você vai entrar, você vai ganhar gratuito alguns bônus do Canva para já comer. olha só, você já vai ganhar gratuito alguns bônus do Canva para você começar a vender no Mercado Livre, tá? Sem muita enrolação, vamos agora vamos abrir aqui. Vamos clicar aqui agora, vamos para colocar aqui é Pack, tá? De imagens canva Vamos clicar aqui E como você pode ver aqui é isso aqui ó, tem 200 200 artes tá para a imobiliária olha só os anúncios aqui tá só tá vendendo a 18 reais esse daqui tem mais 200 também olha só ó, tá vendo e que como é que funciona isso aqui tá você comprando? você pode ver se você navegar no facebook aí se você for no facebook e pesquisar e bastante coisa sobre canva não vai dar 10 minutos vai estar tá aparecendo anúncios para você no mercado no, no, no facebook com você comprar pacote do Canva, um exemplo, sei lá, é, mil arte do Canva por R$29,90, por, por é, mil arte do Canva por, por 19 e daí por diante, tá? ou seja, você encontra embaixo desses esses pacotes, você fraciona esses pacotes, que seria fracionar, José, você separar por categoria esses produtos, tá, separar por categoria e revender esses produtos no Mercado Livre, olha só, tá, Claro, e dá pra ganhar muita grana com isso aí, tá, inclusive a gente já tem aluno que já faturou em torno de mil reais vendendo isso aqui, é no Mercado Livre, tá, olha só, então basicamente é isso aí, eu não vou abrir aqui os anúncios porque não precisa, tá? mais não tem segredo, ela também tem, tem, tem, tem esse template aqui editável do Canva, tá? Ela tá é do Canva, você vê, vamos ah, ver se esse aqui fez venda. Olha só, 18 vendido, ah, 18, 18, 18 a é 39, tá? que colocar aqui, ó, vamos pegar aqui, é só para você ver isso aqui, gente, é só te mostrando como que você pode, é mais uma forma de você ganhar uma renda extra na internet fazendo esse tipo de, de estratégia, tá? Vamos pegar aqui vamos abrir aqui a calculadora se não é colocar é, 18 vezes é que ele tá vendendo a 39 70 39.70 é, Daria darei que em torno de 714 reais se a gente tirar aqui de, é, de, Vamos então de colocar 20% É 18% se a gente tirar 18% aqui da, da, da do mercado livre não vai saber então aí para ele um, um em torno de 500 reais para ele aí só essa, só com esse pacote tá a gente descer aqui embaixo, a gente consegue ver que esse cara já fez aqui 164 venda E daí por diante, tá? Então, olha só, vamos ver outro pacote aqui Vamos ver esse pacotão aqui, ó Olha só isso aqui Isso aqui já vendeu 4, tá? Qual que é a estratégia da coisa aqui? A estratégia é você fazer o quê? É aquilo que eu te falei, olha aqui Esse aqui fez ó, em 60 dias, tá? A, a Mercado Livre sempre fica com isso aqui, ó é, se, Mesmo se, se for antes, mas ele deixa essa tarjeta aqui de 60 dias, tá? Ele não trabalha com menos isso aqui mas isso aqui é, eu acho que é alguma coisa que tem aqui, é que sempre fica 60, não, não sai de 60, tá? Então pode ser que a pessoa fez, fez essas 760 no, no mês, mas sempre vai estar mostrando 60 dias, tá? E olha só, o cara fez 747 vendas, vendendo PEC do campo, tá? Como você pode ver aqui, olha só, R$19,90, esse aqui já vendeu 4. Agora imagina quantos produtos a pessoa não tem ah, desse jeito aqui, tá? Vamos pegar aqui, ó, Vamos mais esse vendedor, mais desse vendedor. Vamos vir aqui na parte de ver todos os anúncios, como você pode ver é vários anúncios repetidos. Ah, José, pode repetir cara você pode repetir o mesmo anúncio quantas vezes você quiser e colocar por quantos preços você quiser. E como você pode ver, olha, olha só, tá? é o mesmo produto, a, me, a mesma capa, só mudou algumas coisinhas lá, na, na verdade está separado, tá? Agora, agora que eu acabei de ver aqui, ó. assistência técnica, é gospel, é veterinário, pet shop, imobiliária e para ir por diante, tá? Vamos ver se estão vendendo. Gente, você tem ideia, é muito mais fácil que Hotmart e Monetizze, tá? Olha aqui, 73 unidades. A... Olha, olha só, olha só, olha só, gente. Olha isso aqui, ó. 73 unidades. Vamos abrir aqui a calculadora novamente. 73. Set... Calculadora. Vamos... Cadê? Coloquei 7 aqui. Vamos abrir aqui a calculadora novamente. Vamos colocar aqui 73 vezes 19 e... 19,90. lá. lá. 73 vezes 19... 90 tá? Ou seja, 1.400 e 1.452 reais, tá? Vamos ter aqui, que não ter esses 400 de taxa, mano. vamos ter esses 400 de taxa para o mercado livre, tá? É, ou seja, sobra mil reais para ele. É possível ganhar? Gente, eu estou te mostrando o único anúncio desse vendedor. O único anúncio. O cara fez aqui é, 747 vendas. Se nós colocar aqui. Vamos colocar aqui. Como ele tem variação de preço entre 39 e 19, vamos colocar tudo a 25 reais. Tá? Vamos colocar tudo a 25 reais. Se nós colocar é, 39 com 19, vai dar em torno de 60. Vou colocar aqui 25, quebrando 5 reais, Se nós colocar aqui, vamos limpar aqui agora. Se nós colocar aqui é 747 vezes 25 vezes 25, tá? Vai dar um total de 1.900, é, 1.900, é isso mesmo, tá? É, isso mesmo. é, tá certo, vai dar, se não daria dois mil e pouco, 1.925 reais, ah, essa pessoa faturou aqui vendendo o do Cama, tá, José, é fácil fazer isso aqui, cara, muito fácil, muito fácil mesmo, então, basicamente, você encontrar o spec do Cama, inclusive, a gente tem um arsenal grande de, de pack do Cama, tá, você compra esse Spec. fraciona, que seria fracionar, categorizar, igual esse rapaz fez aqui, então, você categoriza, um exemplo como você pode ver aqui, ó. É, anúncios do vendedor categoriza por categoria, um exemplo imobiliária, assistência técnica e celular, é aquele é imobiliário e corretor também. E daí por diante, feito isso, você coloca seu preço aí, tá? Envio rápido, dá para enviar através do, do, do Mercado Turbo. A gente ensina isso no nosso treinamento e com isso você consegue estar tá, tendo uma renda extra aí sossegada. Tá? Então você tem ideia: tem pessoas que começaram o nosso treinamento tem pouco, tem torno de um mês lá, já estão tá, fazendo venda, é, alguns já passou de mais de dois mil reais faturando, vendendo PEC do Cama, tá? José, é só PEC do Cama que pode vender? Não, você pode vender tudo que for arquivo digital. Claro que não, você não vai copiar arquivo digital que tem direito autoral. Tá? A gente mostra como fazer isso e com isso você consegue vender e ter resultado aí no Mercado Livre é, vendendo arquivo digital, tá? Então, basicamente, é isso aqui que eu queria falar pra você tá te mostrando vou te ensinar a criar anúncio tá porque depois da qualquer coisa aqui na no, no próximo vídeo eu vou ensinar como você pode estar fazendo um anúncio para isso aqui mas aqui a ideia é o que é te mostrar novas formas de ganhar dinheiro utilizando o Mercado Livre tá então gente é, vou terminar por aqui para esse vídeo não ficar muito longo a ideia é sempre te mostrar novas formas de ganhar dinheiro na internet e, esse, e hoje aqui a gente está falando exclusivamente de Mercado Livre tá vendendo produtos do Cama beleza vamos lá então pra, vou repetir novamente aqui a nossa sugestão de recomendação primeiro você se inscrever no canal que é muito importante segundo se inscreve no canal da nossa amiga Agna Almeida o link tá aqui na, na descrição do vídeo terceiro entra para nossa lista de e-mail para você receber todos, todos os vídeos que a gente publicar você receber as novidades e lá você também recebe um bônus já gratuito para você começar no Canva sem precisar investir tá agora se você já quer entrar para nosso treinamento que é como vender no Mercado Livre tá o link vai estar tá aqui na descrição vender produto digital tá não vai para produto físico não o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, é, entra lá e também e lembrando também que a gente tem um grupo de alunos, tá? a gente já ali bate um papo, a gente tira dúvida e muito, muito mais, tá? Então a gente sempre está dando um suporte ali todo dia, beleza? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.